Estamos aqui para mais um vídeo do canal Glacial Gamer E hoje, galera, eu estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês, galera O vídeo hoje é de um quadro novo aqui do canal, galera É o Escola de MCPE E hoje, galera, é... o tema dessa escola vai ser o comparador de redstone Muita gente não sabe para que, que ele serve Então eu vou estar tá mostrando aqui para vocês as utilidades dele então, bora lá pro vídeo? Bom, galera, a primeira utilidade dele aqui, galera, que eu listei, foi o item frame. Como assim o um item frame, glacial Aqui eu tenho uma estrutura, que vai ser a estrutura básica, que eu não vou precisar explicar pra vocês. Que é essa estrutura. Primeiramente, a gente tem um comparador. De redstone com a tocha desligada Que ela pode ligar, tá? é Um repetidor No nível zero Uma redstone, uma porta Pra gente ver se tá funcionando O nosso sistema Né, galera? Então a primeira coisa vai ser a gente pegar o, é, Um item E aí a gente vai pegar essa bússola né, Que é o item que a gente pegou Sai do meio, satanás Aí, pega essa bússola E coloca ela aqui e simplesmente, olha o que que aconteceu. Deu luz, que foi a luz do, do comparador e do repetidor. E abriu a porta, galera. Se eu tirar daqui, ele vai fechar, olha. Olha lá, calma, que espada não dá. Ali, ó, tirou, viu? Segunda coisa, galera, é o baú. Quando a gente coloca alguma coisa dentro do baú, o que que acontece? É emite sinal de redstone, simplesmente Pum Pum Viu? Ali ó, quando eu, quando eu fico em cima dele Só pra avisar Quando eu fico em cima do baú, ele sai o sinal, tá? Ali ó, fiquei em cima de, do baú Fiquei em cima, entendeu? É isso, se a gente tira o item O sinal de redstone para de funcionar Simplesmente Próxima coisa, galera É o funil quando tem alguma coisa dentro do funil Por exemplo, essa mudazinha aqui, ó Que eu deixei aqui Pra gente jogar Quando tem alguma coisa dentro do funil Deixa eu jogar Deixa eu jogar só uma muda, cara Pronto, galera Agora a gente tem só uma mudazinha aqui E aí a gente joga essa mudazinha aqui dentro do funil Dropa ela aqui E vai abrir É a mesma coisa A maioria dos das coisas é quando tem alguma coisa dentro, algum item dentro e emite o sinal de redstone. Agora eu vou tirar daqui e vai fechar, tranquilo? Beleza, entenderam? Galera, a terceira. A terceira. Eita, pera, um, dois, três. Pera. um eita, dois, três. A quarta coisa, galera. A quarta coisa, galera, é o bolo. O bolo quando ele está inteiro ele emite sinal de redstone mas quando a gente come ele eu não vou mostrar eu comendo ele porque vai dar um pouquinho de trabalho e vai ser um vídeo bem longo então é melhor não mostrar galera. então quando a gente come ele ele para de emitir sinal de redstone e aí vai fechar a porta tranquilo beleza é isso para de emitir sinal de redstone tranquilo Quinta coisa, galera, é o... a fornalha. A fornalha, quando tem alguma coisa dentro dela, seja em qualquer desse... um desses slots, quando tem alguma coisa dentro dela, ela emite sinal de redstone, né? E aí abre a sua porta ou liga a sua luz, sei lá, o que você quiser. Outra coisa também que acontece, galera, é com... O... Coisa de poção É o que? Suporte de poções É... Eu vou colocar uma redstone aqui dentro E aí ele vai emitir o sinal de redstone Né? E vai abrir a porta Acender assim, a luz ou seja lá O que você quiser fazer Né? Deixa eu dar uma Dormidinha aqui Eita Eu vou dar uma dormidinha aqui galera e... Só pra ficar de manhã Que é melhor de manhã, né? Tudo é melhor de manhã É isso Agora a... Sétima E última coisa que emite sinal de redstone É... O caldeirão, galera Quando a gente tem uma cor, Uma água, né? Pode ser água E pode ser poção Calma, deixa eu pegar uma poção de poison mesmo Ó, a gente bota água e tem um negócio aqui. Aí deixa eu tirar a água com isso daqui. Eu vou tirar a água, ó. E aí para de emitir o sinal de redstone. Aí eu coloco a poção e abre. Aí eu pego e tira. Galera, a nona e a décima coisa aqui, galera, é que o ejetor... Quando ele tá com alguma coisa dentro, ele emite sinal de redstone e abre a porta. No caso, é essa porta aqui e o e o cuspidor também, galera. Eu coloco uma coisa dentro dele e ele abre a porta. É isso. Entendeu? Agora vamos para a próxima coisa de redstone, de comparador de redstone, que é que ele consegue é, girar o sinal de redstone ele vai girar e ficar girando, girando para girando um lado, girando, girando, girando para o outro, passando o Romano, passando o uh, Lu. tô brincando. É e cara, ele vai ficar girando aqui e vai emitir o sinal de redstone. O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar o, o comparador aqui com a tocha de redstone ligada, colocar uma redstone daqui do começo do comparador. A gente tem que colocar uma redstone. Ligado a uma alavanca, ou um botão, ou seja lá, o que você quiser botar. Você, é... Ele tem que estar tá com a tocha de redstone ligada. Eu acho que eu já falei isso, né? Aí você tem que girar em volta dele, redstone. Colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui. E o que você quiser piscar vem daqui. Lembrando, galera, que você precisa ter três blocos. Além desse bloco de redstone, você tem que ter um, dois... Três blocos de redstone. E aí você pode... É... Ali, ó. Eu vou acender. Quando eu acendo, ele fica girando. Fica piscando, né? Você coloca... Você tem que colocar um... Um repetidor aqui pra fazer isso. O repetidor, galera, ele... Não é uma aula de repetidor, mas... O repetidor, ele também pode atrasar o sinal, galera. Então, o que, que a gente faz? Se a gente coloca Ele tá piscando lá... Pera... Ele tá piscando lá assim, ó, assim. Eu aperto ele, ele, nele numa vez, ele fica no, no nível maior. Aí ele vai e começa a piscar mais devagar. E eu posso ir aumentando os níveis, ó. Aqui e aqui que é o último nível, ali, ó. Entendeu? Então vamos para a próxima coisa que o comparador de Redstone faz. Aqui eu fiz esse negócio enorme aqui, galera, para mostrar para vocês. O que o comparador de redstone faz? Primeiramente, eu acho que vocês já sabem isso sobre redstone. Que quando a gente liga uma coisa aqui. Quando a gente liga um sinal de redstone. Ele não tem uma vida inteira. Ele não é infinito. Ele acaba alguma hora. Por exemplo, ele acabou... Não, ele acaba aqui, ó. Ele acaba nesse bloco aqui. Esse... Eita, nesse bloco aqui, galera. Então... O que, que o comparador de redstone ele vai fazer quanto a é isso? Deixa eu pegar um dele aqui, que eu tirei do meu inventário. E vou colocar ele aqui. Aqui ele emite um sinal com 15 blocos de, de pó de redstone ligados. Ou seja, naquele comparador vai emitir 15 blocos de, redstone, de pó de redstone ligados. Aqui está emitindo 15 e tá acendendo todas as luzes até as 16. Por quê, galera? Porque o repetidor ele, ele distribui para pro lado, os lados também, pra lá e pra lá. Entendeu? Então é só por isso, galera. Então, como é que vai ser? É, se eu colocar um de 14, uma já vai estar tá desligada, porque ele vai já parar aqui. Ele emite exatamente o mesmo sinal que é emitido aqui. Se eu colocar, se eu desligar esse de 14, colocar um de 13, já vai ficar dois desligados, galera. Aqui aí eu desligo esse, aumento esse, e aí peraí, calma. Esse aqui vai ser de 12, e aí já vai ficar três desligados, e assim vai até o número 1. Aqui, ó. Eu coloco a carga de número 1, aqui, olha, eu coloco a carga de número 1. E ele vai repetir só um sinal de redstone, ou seja, vou ficar dois ligados, né, porque o repetidor repete pro lado também. Então, galera, foi isso. Essas são as únicas coisas que eu sei e que eu me lembro no momento sobre o comparador de redstone, né, galera. Até começou a chover de, é, de tristeza do notch por causa que acabou o feed, cara. Então, é isso, galera. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. É isso. Valeu, falou e fui! Tchau!